Olá seja muito bem vindo ao nosso encontro de hoje e o que eu vou falar é algo que me faz muito bem eu vou trazer hoje para vocês aqui uma microprática mas na verdade ela deveria se chamar macro né uma maxi prática que é a capacidade que a gente tem de cultivar a gratidão dentro da gente e por que que eu falo isso porque quando nós nos conectamos com este sentimento né, de sermos grátis, seja a nós mesmos, seja a vida, seja ao nosso entorno, seja a todas as nossas conquistas, isso gera sensações e emoções muito boas. Inclusive, né, fisiologicamente, a gente é capaz também de ativar aqueles hormônios da felicidade no nosso corpo quando a gente se conecta simplesmente com aquilo que nos faz bem e com a gratidão. Então esse vai ser o meu convite para hoje. A gente vai se conectar de forma bastante rápida, para que você tenha aí no seu dia essa sensação boa. E você pode usar essa prática no início do seu dia, no final do seu dia, com os seus filhos, né? Antes de dormir, perguntar, me conta aí sobre três coisas boas que você teve no dia de hoje, porque a partir de então a gente vai ativando né, nos nossos filhos, ou até mesmo com a gente, este olhar um pouquinho mais positivo, porque infelizmente a tendência do humano é ir para o negativo. Mas a gente tem falado que é possível sim a gente co cocriando o nosso futuro de acordo com aquilo que faz sentido para a gente. Então vamos lá? As coisas boas que acontecem com a gente, nossa micro prática de hoje, Olá, permita-se pausar por alguns minutos. Encontre um lugar onde você se sinta confortável. Pode ser em pé, pode ser sentado numa cadeira. E apenas traga toda a sua atenção para a respiração que acontece no seu corpo. E inspirando e expirando tranquilamente. E hoje o meu convite é que você se conecte com coisas boas. Talvez a gente não pause alguns minutos para agradecer as coisas boas. E agora é exatamente este momento que você vai se oferecer para trazer na sua mente algo de bom pelo qual você é grata pelo qual você se orgulha e tenta nomear isso que é importante, que é bom para você e que seja, talvez, se estiver difícil nesse momento encontrar algo e seja este minuto que você está se dedicando para si própria. E apenas inspire, expire e traga lá do fundo do coração um obrigado. Obrigada por esta coisa né, que eu trouxe na minha mente quando, como sendo tão perfeita para este meu momento presente. e mais uma tenta buscar lá algo pelo qual você é grata e mais uma vez inspire e expire e traga a sua gratidão obrigada obrigado e mais uma inspiração bem profunda se conectando, talvez agora você se abriu para várias outras bênçãos, né? Algumas pessoas falam, nossa, eu tenho uma enxurrada de bênçãos na minha vida. E se conecte e agradeça. Inspire, expire tranquilamente. Sinta no corpo essa sensação boa que é a gente agradecer pelo privilégio dos nossos momentos. E voltando para o momento presente, tenha um bom dia. E como foi? Simples, né? Agora eu quero que você deixe aqui nos comentários para mim.